bem-vindos aqui ao canal do Digital. Hoje é a nossa sessão 85, salvo erro, não é? É melhor verificar. <risos> Boa noite aqui a todos. Hoje, como eu tinha prometido, na sexta-feira passámos o Dica da Semana só exclusivamente, unicamente hoje, portanto não vai acontecer mais. Foi só mesmo porque eu tinha que passar aqui a um projeto na na sexta-feira, achei que então já sábado e domingo já a gente minerou todos juntos qualquer coisa resta saber já que estamos a falar sobre esse projeto eu disse que era investimento zero, é só para mineração não metam lá dinheiro porque até agora o suporte, portanto não há suporte, resta saber se a gente consegue fazer portanto o hidral das moedas para a nossa carteira até lá, até haver provas, portanto verificar sempre, nunca confiar, não metam lá nada, portanto, só mineração. Uh, continuando, queria aqui agradecer a todos em especial, porque a gente já atingimos aqui um já um certo número de, de... estamos quase a chegar, estamos quase a chegar aqui aos aqui aos 4K, né? Isto foi mais rápido do que eu pensava, não estava previsto. Eu até pensava que íamos chegar tipo dia dia 1 segundo o ritmo. O algoritmo dizia que nós íamos chegar a, a dia 1, um, se fôssemos ao ritmo que nós íamos, mas pelos vistos, possivelmente no dia 1 um, já passámos os 4K. Os, os isto vai de encontro a, a umas sessões atrás, muitas sessões atrás, em que eu disse: vamos flipar os canais e pedir à comunidade para partilharem uns com os outros, fazer aqui uma corrente para ver se a gente consegue um valor digital e a mais pessoas e está a acontecer, portanto, neste momento temos 3.093 pessoas, é pá, o meu grande obrigado, queria agradecer também aqui um obrigado muito especial aqui aos nossos ninjas, já, já temos que correr isto para cima e para baixo, já são de 14, portanto, uh, uh, tem, temos aqui o Renato Oliveira, Gabriel Matos, o Miguel, que é o Nicolau, o Aipo Valão, a Paula Cavaco, o AM, o Pedro Oliveira, o Sérgio, o Grande Sérgio João Pedro, que é o José, o Rui Pedrosa, o Jorge, o João Matos, grande João Matos, Gabriel Sequeira, Brunner, portanto, são todos grandes, são todos grandes no meu, no meu coração, são os patronos do canal digital. E também, já agora, tenho aqui uma surpresa uh, antes de Natal, não é? Já veio antes de Natal, portanto, está em curso, está em curso a construção do, do, do website. Uh, do badstyles.pt, uh, isto não vai ter, portanto, continua tal e qual como o digital não tem objetivos financeiros, portanto, não vai ter publicidade, não tem objetivos financeiros, não vai haver referrals, vai ser para ajudar a comunidade e a contribuir para a comunidade ter mais informação uh, sobre oportunidades, sobre várias coisas, tudo o que for útil que eu veja que possa aqui estruturar e meter aqui num website com o design para o melhor possível e vamos tentar construir coisas juntos mas sempre a inovar, sempre a melhorar e estamos cá para isso, man. Olha, um grande obrigado a todos sejam patronos ou não, mas especialmente aos patronos que ajudam ativamente o, o canal eu não posso deixar de, de agradecer e o que é que temos aqui? Temos aqui Gabriel Matos, temos aqui o Rinks Olha, o rinx é o Ricardo, né? <risos> o Bronze era, Temos aqui, pá, eu hoje meti só, temos aqui o Rui Pedrosa. Portanto, nós não, somos, nós não somos muitos portugueses. A grande maioria é estrangeiro e visto em legendas. E eu, por falar em legendas, quero-vos lembrar de uma coisa aqui muito importante, antes de começar aqui o Dica da Semana, que é o seguinte. Uh, eu reparei que as nossas últimas lives não têm legendas. Para mim é muito importante ter legendas porque eu estou a apostar no ranking internacional e estar a fazer só a tradução dos títulos e a descrição não chega porque da mesma forma como nós vemos vídeos dos Estados Unidos existem pessoas à volta do mundo em que eu escolhi as, as línguas mais faladas para fazer a, a tradução nessas línguas mas se o YouTube não fizer a tradução das legendas eu não consigo chegar mais longe o canal não consegue avançar com a mesma velocidade então e eu tenho que passar, eu descobri qual é que é o problema de não estar a ter as legendas dos últimos vídeos, eu descobri que é o tempo a partir de uma hora para cima o YouTube já não mete -me legendas e então temos que terminar mesmo de obriga, portanto era uma era um objetivo desde o início ter lives de uma hora no máximo mas a partir de agora é mesmo, é mesmo de obriga porque senão vamos atrasar aqui o, o crescimento pá, e uma hora dá para passar muita coisa e a gente faz dois vídeos por semana e ainda temos o telegram e então vamos sempre tentar agora tenho aqui um countdown <risos> que me avisa antes de chegar ao fim e é pá tem que ser é, tipo uma hora e não se pode alongar mais não prejudicamos aqui o crescimento então é assim uh, portanto uh, hoje posso ver aqui os gráficos muito rapidamente mas hoje como é o dica da semana portanto eu no dica da, da semana não passo notícias nem faço análise no entanto posso dar uma olhada aqui no, é, no gráfico assim só no relance porque hoje hoje era dia de ter uma live normal e hoje não é uma live normal e então a gente vamos ver já de seguida Olá se já és patrono reclama o teu NFT mensal grátis se ainda não és patrono não percas a oportunidade de colecionar os NFTs em 3D, com visualização 360 graus e com qualidade extrema. Os NFTs são uma gratificação para o teu contributo, como patrono no canal, e ainda os podes vender. Tens o pacote Ninja Pro e o pacote Baleia VIP. Os Ninjas Pro ganham um NFT por mês e as Baleias VIP ganham dois. Ou seja, as Baleias VIP ganham o NFT Baleia VIP e o NFT Ninja Pro mensal. E ainda tens acesso a um vídeo semanal exclusivo para patronos. Este NFT é oferta de boas-vindas para novos patronos. E agora aqui estamos nós. Então é assim, hoje vamos falar sobre gatilhos. Gatilhos de entrada, gatilhos de saída, uh, zonas de compra, zonas de venda. Portanto Era este o tema que eu hoje tinha pensado trazer. Uh, não só para aqueles que uh, ainda não têm uma, uma boa noção de como é que o mercado funciona, mas isto também serve para todos, portanto, isto é sempre bom uh, saber mais um bocadinho. E então, vou só ver aqui muito de repente, porque hoje até vamos ver aqui os gráficos para poder falar sobre gatilhos, e já agora damos aqui uma olhada aqui no BTC, já que estamos aqui, então é assim, no semanal, no semanal temos aqui, olha, digam-me vocês, está Bullish ou está Birish? Digam-me vocês, acham que as pessoas pensam que vão buscar isto lá abaixo, que agora aprenderam a dizer a frase buscar me que dizer, então não sabem dizer mais nada e então repetem muito esta frase. Digam, digam-me vocês esta vela que ainda não fechou, não é? Ainda não fechou. Uh, digam-me vocês para já esta hora agora neste momento no dia de hoje como é que está esta vela? Está bullish ou está biris? Olhem só a força compradora, portanto só que esta parte de cima da vela é que tem a força vendedora, aqui é a força compradora, estão a ver? Portanto, isto também vos vai ajudar quando vocês forem ver os gráficos, a ver se há uma confluência de indicadores que vos dê um gatilho de entrada ou saída, também é bom verem como é que está a última vela. Portanto, eu agora queria fazer um em 5 minutos, em 15 ou whatever, um minuto, convém sempre ver como é que estão as tendências no semanal e no diário primeiro, sempre ver as tendências maiores. Porquê? Porque é assim, se eu vou entrar em longo, se eu vou entrar em longo e estou a ver que estas velas neste momento estão aqui a mostrar uma grande força compradora, eu quando vou para, para gráficos menores, a, a tendência maior vai ser a subir, portanto, mesmo que eu esteja em futuros, mesmo que eu esteja em futuros, uh, o gatilho seria de longo, portanto, porque... Nos gráficos maiores, aqui estaria uh, uma grande força compradora representada nas velas. Agora íamos ver aqui o diário. Também vemos que tem aqui uma grande força compradora nas velas. Eu agora, se fosse fazer scalp com por um minuto ou cinco minutos, não é? Independentemente, porque aqui pode estar a descer, mas sim que eu apanhasse uma dica, tipo, tipo esta aqui atrás, que isto ia subir, eu não só estava a subir em gráficos menores, como em gráficos maiores... Estava em longo, portanto, estava a favor da tendência maior, ia a favor da tendência maior, porque eu, eu em gráficos diários e semanais, estava, portanto, eu ia, eu ia ver BTC, comecei logo aqui a falar sobre gatilhos, porque uh, tem as duas coisas a ver, porque agora neste momento ela até está aqui bullish. Portanto, eu se fosse fazer agora aqui um scalp, 1 um minuto, 5 minutos, 30 minutos, se as velas no semanal ou no diário me mostrassem que estavam tipo com uma, com uma força vendedora mais forte, nesse caso então, se eu fosse fazer futuros 1 um minuto, 5 minutos ou 15, aí já ia apostar mais no short. Portanto, ia aproveitar uh, uma fase, porque os gráficos menores têm altos e baixos, independentemente da, é, da tendência maior ser a subir, e ele sobe e desce na mesma. Aqui, por exemplo, se no semanal e no diário tivesse com uma grande força vendedora, aqui era um short tranquilo, sabias que ias fazer uma porcentagem maior porque não só tinhas o, uma tendência a descer em gráficos menores como em diário e semanal ias ter a mesma tendência, portanto aí já está estar mais à vontade portanto, sempre que se vai sempre que se vai fazer trade, seja day trade seja scalp, seja o que for vejam sempre as tendências maiores primeiro, porquê? Porque vão entrar a favor da tendência neste caso, como eu disse e vou repetir a tendência aqui está de subida, vamos aqui esticar as velas para vocês verem, portanto, daqui de baixo, como eu já mostrei, até aqui em cima, é tudo força compradora. No diário, daqui de baixo, até aqui em cima, é tudo força compradora. Então, se eu fosse agora fazer esse scalp, eu ia a favor de um longo, porque as tendências maiores também estão a favor de um longo. É óbvio que agora não seria a melhor entrada para um longo, porque aqui está a fazer uma, uma pequena retração. Mas assim que isto começasse a subir, eu ia verificar de novo o diário e o semanal e até estaria a subir no semanal, no diário e ao mesmo tempo em tendências menores. Portanto, seria um longo mais tranquilo. Por acaso agora está em diário e semanal, está com uma grande força compradora, mas aqui em, em gráficos menores está a descer. Portanto, aqui não seria a melhor, uh, não seria, uh, melhor uh, altura para se poder entrar porque isto não é a fazer trade quando a gente quer, é quando o mercado permite. Nós é que temos que nos adaptar ao mercado, não é o mercado que se vai adaptar a nós. Portanto, é sempre a favor da tendência, não vale a pena lutar contra o mercado. Se tu estás a ver que, por exemplo, tu estás num ativo qualquer, não importa se é o BTC, aquele ativo está com velas vermelhas, está a mostrar o RSI a cair, está a mostrar, por exemplo o estoque virá para baixo. Tu, se fores fazer longo em, em, em, em time frames menores, estás a encontrar tendência, porque, embora, embora nestes gráficos possam existir, é, portanto, não, isto que eu estou a falar não tem a ver com o que está aqui agora, mas vamos imaginar que nestes gráficos havia aqui uma grande vela de subida. Isto era temporário, era ruído num gráfico menor, porque se tu estavas a ver que no diário e no semanal tu tinhas lá uma, uma vela vermelha, portanto enorme, a mostrar uma grande força vendedora, se tu fosses fazer longo, embora houvesse sinais de entrada, tu sabias que a tendência maior seria a descer, então, esse longo que tu estavas a abrir, podias até ter algum sucesso, mas a certa altura ias levar, tinhas que meter um stop, não é? Ias levar, ias levar stop porque numa, numa tendência de queda, como eu já falei aqui algumas vezes, funciona assim, que é, quando o mercado está a cair, faz descidas maiores e faz subidas menores. E isto repete-se. Isto repete-se. Portanto, logo a subir. Logo, isto, portanto, se fosse em pequeno, seria assim. Tinhas uma descida maior, uma subida pequena. Uma descida maior, uma subida pequena. Portanto, quando está a fazer uh, quedas maiores do que subidas, portanto, isto claramente é uma tendência de descida. Quando o mercado está a fazer uh, as retrações inferiores ao, à, à, às ondas motivacionais, aí sim tu estás a ver que tens uma tendência de subida. Já para não falar que podes sempre traçar linhas debaixo das velas, não é? Ora, portanto, aqui sobre os indicadores. há ah, uh, People me perguntou, olha, por acaso estamos aqui a falar aqui sobre, o, uh, aqui sobre os gatilhos e eu estava a dizer que ia ver aqui o BTC e já agora estou aqui a ver, portanto, uma moeda que foi considerada morta, uma moeda que foi enterrada viva, que, que isto não prestava para nada, que quem fazia, quem fazia vídeos na internet, no YouTube, devia ser proibido de falar sobre isto, e a gente estamos a ver aqui a Luna, segundo aqui o, o, aqui o TradingView diz que fez 55%, na verdade ela até está a fazer mais, portanto, veio aqui de uma onda C, isto não é de admirar que a pessoa, ai, ah, mas a onda subiu porquê, man se a gente estávamos numa, numa onda C que ela até já vinha de cá de cima ainda, ainda corrigiu mais abaixo agora isto é para subir, olha, agora está ali a, de, a, a, a derreter deve estar a fazer a onda 1 agora deve cair onda 2 não é? Aqui deve aparecer agora velas vermelhas onda 2, deve bater aqui no suporte, digo eu, e depois fazer a, a 3, a 4 e a 5 mas já agora, porque eu ia ver o BTC mas já agora vi aqui esta pérola Fez aqui ainda alguma... Ah, eu estou a ver em 5 minutos, esquece. estava a ver aqui uma grande subida. Mas dizem em 55%. Deixa-me lá ver aqui no diário. Não, mas subiu, bué. olha-me lá para esta vela. Mas eu estava ali a ver em 5 minutos. Ora, isto subiu quantos por cento? Olha, 89%. O BTC, a Link, Grandes Projetos, Dot e não ganharam isto hoje. Portanto, a Luna, uh, que foi enterrada viva, que estava morta, para papá... A verdade é que vocês CZ tem 40%. A Luna está a ser queimada diariamente em várias exchanges. E este é o resultado. Vamos aqui continuar então BTC. Só assim dar um olhinho. Porque eu tenho que passar aqui as coisas hoje dentro do tempo. Já só temos 40 minutos. E então é assim. O BTC, tal como vocês podem ver aqui, veio aí um artista armado em Chico esperto. Como se eu fosse o defensor da Trendline. Porque é assim. A Trendline, se tiver que romper, rompe. Se não tiver que romper, não rompe. Não é provável. Ela já rompeu ali um bocadinho, mas não é considerado um rompimento. Eu já expliquei que, seja em tempos maiores ou em tempos menores, isto tam, tam, também acontece e isto também pode ter a ver sobre os gatilhos. Porquê? Falsos gatilhos, falsos gatilhos. Por exemplo, eu agora tenho aqui, por exemplo, aqui um canal, tenho aqui um canal. Uh, isto acontece várias vezes a fingir que eu tenho aqui um canal de um ativo qualquer, e a moeda está a subir, portanto, isto acontece a subir ou a descer, ele faz isto, está aqui a subir e a descer dentro deste canal, até que um dia vá ser rompido, não é? E a certa altura, ele rompe aqui mais um bocadinho para cima, e as pessoas pensam: ah, isto agora vai ao espaço, e depois ele volta para dentro do canal, e quando isto acontece, quando isto acontece no topo dos canais, também acontece na parte de baixo dos canais, isto também é possível, mas ela volta, se voltar para lá para dentro, é um falso rompimento. O rompimento, para acontecer, eu, eu, eu acho que já falei nisso aqui, ou falei lá no Telegram, que é, quando há um rompimento, ela tem que subir, tem que voltar a dar um toque, é o chamado retest, e então aí é que sobe, aí é que é, aí é, que é considerado, quando ela está a voltar, portanto, quando ela rompe, e está a voltar para dentro, não é? Se ela der um toque, portanto, a resistência passou a ser um suporte e subir, aí sim é um rompimento. Quando os preços uh, saem e entram para dentro, isso acontece em cima e em baixo, porquê? É devido a uma grande entrada ou saída de grande volume de dinheiro das exchanges. Portanto, quando rompe em cima, pode ter havido, um e volta a entrar, pode, pode ter havido um grande volume de dinheiro a entrar nas exchanges, que obrigou as velas assim fora, fora do canal e em baixo a mesma coisa. E isto, isto aconteceu aqui no BTC. Portanto, o BTC saiu, nem foi nada assim do outro mundo. O único suporte que vocês forem ver os vídeos, que eu nunca andei a falar, como a gente vê lá no Twitter, é, ah, um suporte forte em 40k, ah, um suporte forte em 30k, e agora que estamos cá em baixo, não vejo lá ninguém a dizer que tem um suporte forte. Eu, se forem ver os meus vídeos, tenho um único vídeo a falar que nós temos um suporte forte em 18K. No entanto, não há nenhum suporte, nem nenhuma resistência que não possa ser rompido. No entanto, esta trend, para ser realmente rompida, é altamente improvável. O que não é impossível. Nem em cripto, nada é impossível, nem nada é seguro. E em cripto tudo muda muito de repente de um dia para o outro. Portanto, é um ecossistema muito louco, cheio de diversidade, de, de diversidade. E todos os dias há coisas loucas daqui, dali, daqui lá, projetos novos e metade é scam e outra metade é legítimo e confundo isso no meio deles. E uns a tentar, projetos legítimos, a tentar que os seus projetos vaiam para a frente e às vezes falham miseravelmente. Portanto, há de tudo, há uma grande diversidade, <coughs> inclusive NFTs, que é, quando há, houve, houve um estudo que foram fazer que, quando se procura sobre cripto, NFTs, é o que está mesmo no topo. Há uma grande procura. Portanto, aqui em relação ao BTC, digam-me vocês aqui no diário como é que está esta vela. Temos aqui topos e fundos. Temos aqui topos e fundos. Portanto, se passarmos aqui uma linha deste topo a este topo, isto foi exagerado, deixa lá desligar aqui estas duas coisas. E vamos pôr aqui em branco, por exemplo. Temos aqui topos mais altos ou não? Temos topos mais altos. Check. Temos, portanto, isto também tem a ver com os gatilhos, isto é para vocês aprenderem a ver as velas. Temos aqui fundos mais altos ou não? Hã? Como é que está a força compradora? Temos uma força compradora que faz a maior parte da vela, desde cá de baixo até lá acima, e temos topos e fundos mais altos no diário. ok Portanto, não se deixem levar para, pelos otários que não, que não estudam nada, ou vem um senhor que veio aí fazer uma... Uma, uma observação, que a onda 3 nunca podia ser a maior, pá, isso é o que, é o que ensinam uh, em básico, em básico sobre Elliott Wave, só que se eu fosse ler um livro percebia que a onda 1 e a onda 5 podem ser a maiores, podem ser maiores, e isso está escrito no livro de Elliot Wave Principles. Portanto, temos aqui, o BTC está a fazer topos e fundos mais altos, e com uma grande força compradora que não dá para ignorar, portanto, estamos no diário não é ruído. E estamos aqui numa zona muito boa, o RSI também está virado para cima, reparem. Digam-me vocês, este ponto aqui do RSI está mais alto ou está mais baixo que aqui? Pá, isto é evidente. Não sei o que estou a dizer, não é aquilo que eu penso, é o que o gráfico está a sugerir e quem não, e quem não segue aqui o um que o gráfico está a sugerir, está a ir contra a tendência. No semanal, não podemos falar desta vela porque ela ainda não fechou, com certeza, mas a gente não pode deixar de la de observá-la, porque a vela, a, a, a vela existe, ela está cá, ela tem um progresso, é óbvio que só no fecho é que nós podemos dar tipo o verdicto, digamos assim, mas para já, para já, temos aqui um sinal Bullish Army, o que é que é o Bullish Army? Eu ensinei lá no grupo que o Bullish Army é um sinal potente de reversão, portanto é um ponto onde muitos investidores entram. Quem não sabe pode ir ver à Investopedia, ou onde quiserem, portanto, Bullishar, a mim, é um ponto muito forte, é um sinal muito forte de reversão de preço após uma baixa. É exatamente esta a frase que vocês vão encontrar. Portanto, em relação a gatilhos, vamos começar aqui pelo RSI. Pelo RSI. Então é assim, uh, isto podíamos ver aqui, num ativo qualquer, eu estou a ver aqui em BTC, muita atenção, porque é assim, quando vocês entram no mercado, tem que haver uma razão. Qual é que é o gatilho que te fez entrar no mercado? Ai, foi porque no Twitter disseram não sei o quê. Ai, foi porque o youtuber não sei o quê disse não é não sei o quê. Ai, foi porque tenho um amigo. É, hey man, isso não são gatilhos. Isso é uma cena que tu devias te afastar, devias olhar para o gráfico, devias ser tu e vais ter, acredita que vais ter muito mais sucesso. Experimenta fazer a tua análise, confia em ti. Não confias nos outros, confia em ti olha para o gráfico, porque isto é assim, não é fácil, mas também não é assim tão difícil, e isto está ao nível básico, se estudares, tu és capaz, acredita em mim, se tu estudares um bocadinho, tu és capaz, não vais ficar um pro em seis meses, mas vais ganhar experiência e com o passar do tempo já vais estar à frente de muitos gajos que nem olham para o gráfico, dizem que olham para o gráfico de relâmpago e que o que interessa é as notícias, esse tipo de pessoas são completamente anormais, porque é no gráfico, os gráficos existem, o Trading View existe, os indicadores existem. E outros anormais que andam aí a dizer que a Elliot não é relevante, ela faz parte aqui das ferramentas do Trading View. Portanto, ignora os ignorantes, foca-te na tua análise, acredita que vais ter muito sucesso, tens muito dinheiro para ganhar se tu confiares em ti, em ti. Confia em ti. É a, a aprender, começar pelo básico, não é? mas confia em ti, caga para os outros, os outros é ruído, a tua análise é que manda, o dinheiro é teu, a responsabilidade é tua, o mérito é teu, se tu ganhas alguma coisa, o mérito é teu. Se tu tiveres que um se top, seja por uma análise que tu fizeste errada, e se isso acontecer, tu vais ver o que é que correu mal, onde é que podes melhorar, qual é que foi a falha, o que é que eu posso fazer para eu poder melhorar, é assim que bina tens de ter um gatilho, não é o gatilho, não é o que os outros disseram, é tens que ver no gráfico um gatilho de entrada por exemplo, esta zona está aqui no RSI uh, marcada em amarelo é uma zona de, de, de venda é uma zona de venda portanto, nunca te esqueças aqui em cima, muita gente compra é errado, é errado porque aqui é uma zona onde já está já está, bem oh isto já está sobrecomprado, isto portanto, mesmo que suba mesmo que tu compras aqui, isto, e mesmo que suba, já, já não vai subir tanto. O risco que tu... Tu tens sempre que avaliar os riscos. O risco que tu vais ter ao entrar aqui nestas zonas de compra vai ser muito elevado, estás a entender? Então não compensa entrar em zonas de compra. As zonas onde se entra é as zonas... Oh, no, no, no, não, não é zonas de venda, peço perdão. Nunca se deve entrar aqui numa zona de venda. Tu vais entrar aqui numa zona de venda o risco de isto ser estopado em qualquer momento, até por ah, mas isto deu mais não sei quanto por cento, tiveste short, porque o normal é chegar aqui e voltar para trás, estás a ver, portanto, não se deve comprar em zonas de venda, estás a ver, há zonas de compra e há zonas de venda, o RSI aqui definitivamente não é, como alguns analistas, que são considerados os melhores lá do cabaré da coxa, e andaram a comprar BTC nos 60K, para, olha, analistas, mas é na... Coisa. então é assim aqui em baixo é que é a zona de compra portanto tu aqui tens não importa qual é que é o ativo se tu tens uma zona cá em baixo podes confirmar com a Heliot Wave porquê porque também existem os falsos sinais em que tu tens aqui um ponto baixo a pessoa entrar aqui que se, que se calhar isto é uma onda um e tu entras é pá, isto aqui é uma zona de compra que eu vou entrar e sobe um bocadinho e torna a cair e este ponto aqui pode ser mais alto do que este, não é? Portanto, convém entrar não só que o RSI esteja numa zona de compra, mas tens de confirmar com outros indicadores, principalmente com o Elliot Wave, por exemplo, é, podes usar outros, não é? Mas pronto, tens sempre que confirmar na mesma, se realmente é um bom ponto de compra ou não, mas aqui em baixo é sempre uma zona de compra, é onde está sobrevendido e quando está sobrevendido, mesmo que caia, já, já não vai longe. Isto, isto, isto é um limite. Há um limite para subir, há um limite para, para, para, para descer, não é? E então é assim. Vamos aqui ver, por exemplo... Aí, eu meti um alarme. espetáculo. Vamos então aqui, por exemplo, ver... Vamos pôr aqui... Elliot Waves, eu até vou abrir aqui um... Se calhar é melhor abrir aqui um gráfico novo, New layout. Vamos pôr aqui Elliot Wave, copy, neste gráfico, past, e vamos pôr aqui, por exemplo, este, copy. Vamos falar destes dois que são muito importantes. Todos são importantes, mas este especialmente. Ora, past. Então é assim, uh, sobre aquilo que eu estava a falar sobre as zonas de compra, pá, isto é muito importante, meu, muito importante, tomem atenção. É assim... Temos aqui, um ponto, temos aqui um ponto de compra, estás a ver? Tu aqui estás numa onda C, ali não diz, mas é antes da onda 1, é uma onda C. Aqui era uma entrada, estás a ver a ideia? Tu aqui não tinhas onda C nenhuma, estás a ver? Convém que tu estejas a entrar numa onda, ou tipo uma onda C ou uma onda 2, porque a seguir vem a onda 3, que regra geral será a maior, mas há a tal exceção que eu disse que mas são em ondas maiores, em que a onda 1 e a 5 poderão ser as maiores, mas é em grandes super cycles e ondas maiores. Em gráficos mais pequenos, normalmente, a onda 3 é maior, mas como eu já disse, há uma exceção. Portanto, se tu fizeres uma entrada, quando o RSI está em baixo, portanto, não chega a estar o RSI em baixo. Por exemplo, aqui o RSI está em baixo, mas isto é uma onda A. Portanto, isto realmente vai subir, não é? Subiu. Fez uma onda B, mas aqui já sabes que vai fazer a onda C, não é? e normalmente esta onda até costuma de devia até cá, cá mais abaixo, portanto, quem comprou aqui, não é? Em vez de ver o RSI subir, então, mas eu comprei aqui embaixo o RSI e não subiu, porquê? Porque tu não fostes ver outros indicadores, podias ter visto ela é, ou Hot é, se estavas numa onda C ou não, ou uma onda C, ou uma onda 2, portanto, tu depois decides se queres ir da onda C a 3, ou a 5, ou se queres entrar na 2 e sair na 3, ou sair na 5, portanto, Convém que vale a pena, portanto, podes até pegar numa calculadora, fazer as contas e pôres, olha, eu tenho X, vou, uh, portanto, o, o, a moeda custa X, quantas moedas é que, que, eu, que eu vou ganhar? Tenho X moedas. Então, subir daqui para aqui, quanto é que é? Olha, ganho mais X, então, eu vou ganhar, se isto fizer isto, ganho X, será que vale a pena? E tu tens de tirar as tuas próprias conclusões. Portanto, tens que avaliar se o risco, vale a pena. Portanto, não só tens de ter os gatilhos, como tens que ver se vale a pena. Por exemplo aqui, nas 6 horas, que é um gráfico mais pequeno, estava-te a dar aqui uma onda 5. Estava-te a dar aqui uma onda 5. A onda 5 é a entrada. Estás a ver? Isto num gráfico menor. Aqui onde diz B, é um C num gráfico menor. Isto fez aqui um 5. a ter aqui um ABC, que ainda não ficou marcado. Portanto, aqui seria um ponto de entrada e um ponto de saída. Quando diz aqui a zona amarela, meu, mete um stop apertado, porque aqui depois é uma zona de, de, de sobrevenda, não é? Sobrevenda. Uh, portanto, tens de ter sempre atenção quando estiveres a usar o RSI, que uh, possas garantir, olha, olha aqui nesta zona, T -t -t tinhas aqui uma onda C, que é antes da, da onda 1. Portanto, não está lá escrito agora, mas já lá teve. Antes da, da onda 1, aqui seria um ponto onde tu poderias entrar. E olha aqui que interessante, deu-te aqui várias saídas e a saída é igual, o gatilho é igual. Se tu tivesses a ignorar a Elliott Wave, vê lá só como isto é relevante, não é? Se tu, tivesses, se tu não tivesses a ver a Elliott Wave, eu vou aqui desligar, e tu tinhas aqui o RSI a dar-te este, este sinal aqui de saída, estás a ver? E ia acontecer o quê? Tu olhavas para isto, portanto, tinhas, tinhas entrado aqui, sem Elliott Wave nenhuma, e vias, meu, ali está a dar uma entrada, man. Isto aqui é para a gente sair. E tu estavas a ignorar o quê? Estavas a ignorar que se tu tivesses a usar a Heliot Wave, se tu tivesses a usar a Heliot Wave, vias que isto aqui tinha... Ah, eu cortei aqui a cena, por se é que não se vê. Se tu, se tu tivesse a Heliot Wave, vias que este ponto aqui ainda era a continuação de uma onda 2. Ainda faltava a onda 3, a 4 e a 5. Estás a ver? A seguir a este ponto, que por acaso ali não marcou, tu aqui já conheces um stop loss. Estás a ver? Portanto, tens que saber, para além de saber as zonas de compra e venda, tens de fazer a confirmação com outros indicadores para ver se realmente ali é a mesma entrada, porque só um indicador a dizer qualquer coisa, tu não te podes confiar só no indicador, porque todos os indicadores dão falsos sinais. Mas se eles estiverem todos a dizer a mesma coisa, aí já a história é diferente. Se tu tiveres, por exemplo, eu no meu curso aprendi, se houver, portanto, mas isto não é nenhuma regra. Isto é, cada um faz da maneira como acha que é a sua estratégia e da maneira que é melhor. E eles disseram que no mundo perfeito seria, no mínimo, uma confluência de três ou mais indicadores a dizerem a mesma coisa. Portanto, eu aqui demonstrei entre o RSI e a Elliott Wave que se só pelo facto que tu usares Elliot Wave olhares para o RSI vês logo se estas zonas de, de entrada e saída se serão as, as melhores. Nunca deixará de ser um ponto de sobrecompra e sobrevenda, mas poderá ser um ponto mais baixo ou um ponto mais alto. Portanto, quanto maior for o, o range, maior será a tua porcentagem de lucro. Daí que se tu tiveres, Elliot, eu digo Elliot Wave digo outra coisa qualquer, não é? Por exemplo, Uh, ou diga ele em posso dizer uh, Vix Fix, ou outra coisa qualquer. Houve, houve até um gajo que já foi a Ed Vela, que ele tinha a mania que era um grande artista da... De... Eu gosto de pessoas humildes. Uh, uh, e, o, e, o, e o gajo tinha a mania que era um grande artista da análise, e até podia ser, mas só que não, só que não. Eu estava a ensinar às pessoas, na altura, eu já falei nisto aqui, vou voltar a repetir porque há pessoas que não ouviram. Eu estava eu a ensinar no grupo que a VixFix dava bons pontos de entrada e saída e ele, em vez de baixar as orelhas, estava armado em chique esperto a dizer eu não preciso de um indicador para me dizer aonde é que as velas caem. Quando a VixFix, que eu já vou demonstrar, dá aqui grandes pontos de entrada. Eu vou aqui agora deixar estar aqui o RSI, vou deixar ficar aqui uh, a L.O.T.Ways, vamos buscar aqui agora aqui a VixFix. Vamos buscar aqui agora a VixFix. Portanto, eu vou aqui copiar com ar, peste, portanto, a gente tínhamos aqui, reparem bem, a onda era a onda C, reparem bem, a onda era a onda C, a onda era a onda C, tínhamos aqui o ponto mais baixo, do RSI em azul, e tínhamos a VIXFIX a cruzar, aqui já vou explicar como é que funciona a VIXFIX, para quem não sabe, porque eu sei que há pessoas novas na, no grupo, incluindo em uma baleia nova, que entrou uma baleia VIP, que ele não percebe nada do, do mercado, e eu quero ajudá-lo. Então é assim, aqui tínhamos uma confluência de três indicadores. digam vocês, isto era um bom ponto de entrada? Era um, era, um, era um bom gatilho ou não? Era um bom gatilho ou, ou, ou não? Reparem bem, neste risco que eu tracei aqui, a fix até avisou com antecedência, o RSI também, tivemos aqui uma onda C. Sabem o que é que estava a acontecer nesta altura no mercado? Eu vou-vos dizer, o BTC tinha caído, estava tudo borradinho na cueca, a falar em 3K, em 600 paus, outros em 10K, uns a dizer que iam a zero, e a gente no grupo, eu devia ser a única pessoa a dizer, meu, tenham calma, que isto está a fazer aqui velas maiores com fundos mais altos, há a possibilidade de isto é uma onda C, isto é uma onda C, isto é uma onda C, eu disse 50 mil vezes que é uma onda C, mas está aqui potencial para subir, e a gente fizemos aqui a 1, 2, 3, 4, 5. Ah, eu, um, um, é o Beto, sabe, meu, eu não sei nada, tipo, eu sei tanto como tu, só que eu estudei, estás a ver, aquilo que eu vejo, tu também podes ver, meu, tu és capaz, meu, confio em ti, é sério, olha, eu só fiz isto, olha, só estou a falar destes indicadores, é óbvio que só estes chegavam, mas eu, eu tenho aqui vários no meu, no meu setup. Então, como é que tu sabias, meu, é, é, é básico, é assim, olha, havia uh, VixFix, para, para quem não conhece, Fica aqui a dica funciona assim, convém ativar aqui no setup, aqui onde, diz, uh, aqui onde diz range height percentile, portanto, isto vai acender ou apagar esta linha branca. Isto é importante porque é um gatilho de entrada quando estas velas cruzam esta linha branca, e se for um cruzamento abaixo, não tem a mesma força que um cruzamento acima, portanto, aqui era o cruzamento mais alto, Aqui era o maior, era a, era a melhor entrada que se podia fazer no mercado, era aqui, até hoje, desde a última vez que ele caiu, portanto, durante este durante este beer market, foi mais ou menos nesta altura, dia 13, 15, 16, 18 de junho, foi nesta altura que as moedas todas estavam em baixo. Aqui foi onde a fix deu o seu maior ponto de conta, portanto, era um cruzamento na linha branca, portanto era um gatilho de entrada, e era o mais alto, muita atenção, agora temos aqui cruzamentos acima, mas não são tão altos como este, aqui é que era grande compra, aqui era quanto maior for aqui a altura do cruzamento, maior é a compra. Mas só isto não chega, tínhamos de confirmar. Então como é que estava o RSI na altura? O RSI estava aqui sobrevendido, estava numa zona azul, estava aqui numa zona que é uma zona de compra, numa zona de compra, portanto, tínhamos a VixFix a dizer que sim, não é? Portanto, que ela disse aqui, avisou aqui, não é? Atrás ainda houve rompimento, mas não havia uma onda C. E então, assim que apareceu a onda C, isto aqui era compra forte, e foi. tanto que o mercado até hoje ainda não conseguiu. Há pessoas que gostavam muito, não é? é há, há pessoas que adoravam que isto caísse, mas infelizmente para elas não. Uh, portanto, nesta altura foi um ponto que o mercado até hoje ainda não caiu, pode cair, sim senhora pode romper, mas estamos a operar uma tendência a subir enquanto esta tendência não terminar, vamos continuar e assumir a continuação portanto, o que é que tínhamos aqui? Tínhamos o RSI numa zona de compra tínhamos a fix a gritar a compra e quando confirmou aqui a onda C ela até se calhar estava, estava confirmada lá atrás, não me lembro, mas sei que quando ela caiu aqui, aqui já tínhamos a confirmação da VIXFIX e do RSI. Portanto, aqui era uma compra forte. Aqui era uma compra forte. Portanto, tínhamos aqui três indicadores uh, em, em confluência todos a dizerem que sim, que era compra. Portanto, vocês têm que... Ah, mas eu não gosto do RSI. Ah, mas eu não gosto da Elliott Waves. Ah, mas eu não gosto da VIXFIX. É assim, aqui não há nada obrigatório. Aqui um que eu aconselho, e é mesmo um conselho, não é? A nível de análise, é usarem, mesmo que vocês tenham outra estratégia, não deixem de usar a Elliott Waves, nem que seja só para confirmações, podem depois desligá-la, usarem a vossa estratégia. Porque tem uma estratégia que viram que dá lucro, é pá, se tem lucro, continua. Deixa de estar, se estás bem, continua. Agora, se fosse uma pessoa que... Estás, uh, portanto, tens uma estratégia que não dá lucro, mas continuas a usá-la, portanto, se tu tens uma estratégia que não funciona e não tens resultados, o que é que vai acontecer se tu continuares a usar a mesma estratégia? Vais continuar a ter os mesmos resultados, correto? Portanto, já que não que não funciona o teu método não, não te está a dar dinheiro, não é? Se tu continuares a usar o mesmo método, vais ter os mesmos resultados, meu, que isto é uma coisa básica, não é? Portanto, então, o, o, o que é que tens que fazer caso sejas uma pessoa que a tua estratégia não te está a dar resultados? Tens que mudar de estratégia. Se queres ter resultados diferentes, tens que fazer coisas diferentes. Estás a entender? Portanto, é assim, tens que arranjar... Uma forma, um setup, uns indicadores que te agradem, que tu ouvites, que já os testastes, que são bons. Portanto, eu, todos os que tenho aqui no meu, no meu setup, eu vou aqui desligar as candles. Eu só as ligo, olha, eu as candles, só as ligo para eu, para eu verificar. Ou seja, eu ao, olho vejo se, eu ao olho vejo se há mais compra ou se há mais venda uh, nas velas, mas gosto de ligar, porque é assim, isto para saberes, todos os padrões, todas as velas, isto é uma enciclopédia dentro da cabeça. Estás a ver? Só, só se um gajo for um Einstein, tu nunca vais saber tudo de cabeça. Portanto, convém ir começando pelo básico. Há coisas que são mais importantes que tu nunca te vais esquecer, mas há coisas que os indicadores te podem ajudar. Este é um deles. Podes sacar aqui onde diz candles para tu verificares, não é? Pá, deixa-me ver se há aqui um padrão. Olha, este é o padrão tal. E tu podes enriquecer mais a tua análise, portanto, se tu estás com dúvidas se isto vai descer ou subir, porque os indicadores não, não te estão a ajudar, tu aí podes usar o padrão das candles, por exemplo, ou até podes passar uma linha nos fundos. Portanto, se tu passares uma linha nos fundos, podes criar aqui canais, não é? E enquanto eles não forem rompidos, é para assumir a, a continuação, podes até meter stops abaixo, não é? Mas é assim, se tu fores meter um stop aqui agora, Tinhas aqui um grande prejuízo, mas isto era para quando comprastes na onda C. Era, comprar na, na onda C, ela acabou de subir, metes logo o no stop abaixo. Estás a ver a ideia? Portanto, é, é óbvio que se tu tiveres numa onda 2, não é? Ou no, no, numa onda 3, podes vender, não é? Tu, tu é que sabes que queres ir até à onda 5 ou não. Portanto, tens que terminar o stop, tens que ver se vale a pena entrares num ativo que estás a tentar comprar. Se o time frame não é muito pequeno, porque imagina, por exemplo, tu em futuros podes fazer uma vantagem mas estás em spot, não é? Tu tens que ver se vale a pena, porque tu quando vais para time frames pequenos, não é? Tu vais comprar uma certa quantidade de moeda. Ela num time frame de 5, 15 minutos sobe ali muito pouco, não é? Tipo, tu se calhar não vale a pena, tu tens que ver se o reward vale a pena o investimento que estás a fazer porque senão podes estar a perder tempo, não é? Porque tu uh, estás ali a arriscar para ganhar trocos, não é? Ou vais fazer trade para gráficos maiores, ou então se fores para futuros, tens que ter a certeza daquilo que estás a fazer, tens que estudar antes de ir para futuros, tens de ter uma boa estratégia, um bom manejo de risco, um bom setup e um bom mindset, muito importante. Porque se tu vais para futuros sem perceber nada, eu digo é o, que é, o que é, o que é o que é que vai acontecer, a tua carteira vai arrebentar. Tipo, ali não há cenas, não há tipo, ou sabes ou não sabes. E mesmo aqueles que sabem, levam stops. Portanto, a gente, o, o sonho de qualquer trader é ter uh, uma consistência nos looks, seja 5 euros, seja 10, seja 100, importa ganhar mais do que o que se perde. Mas se for consistentemente a ganhar, mesmo que tu leves um stop de vez em quando, aquilo que tu já ganhaste dá para pagar muitos stops. Não é? Portanto, não aconselho ninguém a ir para futuros uh, sem estudar nada. Aliás, não aconselho uh, a entrar no mercado em spot e muito menos em futuros. Portanto, o futuros é para quem sabe. Se tu vais para lá, Ai, mas eu tenho tido sorte, Epá, a tua sorte um dia vai acabar mais friend. frente. Tipo, infelizmente, uh, isto é matemático. Se tu sabes aquilo que estás a fazer, tu vais ter muito mais sucesso do que uma pessoa que anda aqui às cascas, não sabe. Epá, será que o para o amigo é meu? Isto é compra ou venda? meu? Se tu estás a torfinar para os teus amigos se tu estás a ver vídeos, se tu estás a ir procurar, então, nesse caso, tu não tens noção, e não é vergonha nenhuma, meu, não é vergonha nenhuma, porque ninguém nasce ensinado e o que, tem, e o que tens que fazer é básico, é começar a procurar livros, temos livros lá numa biblioteca, é, meu, é começar, mas eu não tenho tempo, meu, eu também não tenho para tu começar a ler um livro do início ao fim, não é? Mas tu, por exemplo, tu estás aqui, num gráfico, estás a ver ali um padrão, se calhar é um padrão simétrico, triangular não sei quê. Tu podes ir ver os padrões, até tenho lá uma pasta que nem sequer pertence a livros, podes guardar só os padrões, e verificando, será que aqui não é o padrão? Está, olha, afinal não é, porque tenho aqui... Não, isto parece, mas não é. Depois amostras, olha, não é, está aqui. Mas falas com convicção, porque tu estudaste, tu dizes, não é, está, olha. Ainda, ainda há pouco tempo havia aí um... Uma, um isto é, são ondas, são, são ondas de burros. Uh, houve veio houve uma onda... Estavam todos a falar sobre um, uma bandeira de baixa. Eu devia ser o único gajo a dizer, não há bandeira nenhuma de baixa. Porque eu fui ver, eu olhei para o, para o padrão, porque, reparem, os padrões enganam muito, engana muito. E eu fui ver, meu, não tem nada a ver com a bandeira de baixa. Eu disse, não, não é um padrão de, de, de bandeira de baixa. E falei com convicção e os preços subiram. Portanto, se tu souberes aquilo que estás a dizer, tu tens convicção, tu sabes aquilo que estás a dizer... Agora, se tu andas a ouvir daqui da noite, tu não tens a certeza. E se não tens a certeza, isso não é um gatilho de entrada ou saída do mercado tanto. Tens que saber onde é que é as entradas, tens que saber onde, de onde é que é as saídas, tens que aprender um pouco sobre indicadores. Eu já mostrei, se és patrono principalmente, eu fiz aí dois vídeos a uh, falar sobre os melhores indicadores... Eu digo que são os melhores porque eu, na altura que tirei o curso logo a seguir a mandei-me ao Trading View e vi esta porcaria. Quer que tu acredites ou não? Tive dois meses nesta cadeira a ver. Na altura, é óbvio que agora há outros, mas são todos baseados quase, é, é, é uns com os outros, porque o Pin Script é o único, não é? Mas vi os indicadores todos de a a Z, meu. Eu descartei os que tinham ego, os que não tinham, etc. Portanto, não estou a dizer que os que tenho são os melhores, mas dentro daqueles que eu testei. E que me agradaram, descartei os que tinham leque, que tinham delay, que davam muitos falsos sinais. Então, eu cheguei aqui a uma conclusão que, para mim, na minha opinião, aqueles que tenho são os melhores. É óbvio que se outra pessoa passasse por tudo aquilo que eu fiz, iria fazer outra seleção, com certeza não seria uma seleção igual. Aquilo que eu aconselho mesmo é, independentemente de qual for a tua estratégia, tu usaste sempre Fibonacci, fundamental, até faz parte das ferramentas do Trading View aprendes a fazer traçagem dos topos e fundos para veres se realmente as coisas estão a subir. ou Há coisas que se vêm ao olho, mas tu quando queres seguir uma tendência, convém teres um canal traçado à mão por ti. Por exemplo, tu aqui no semanal, podes ver que eu tracei aqui, eu vou aqui desligar os indicadores, para tu veres bem, tu podes ver que eu aqui no semanal tenho aqui as linhas traçadas nos fundos, nos fundos e nos topos. Olha, eu sem querer fui buscar Fui buscar este setup, que nem este que eu costumo de usar, porque eu já não tinha isto. Eu fui buscar um setup antigo, meu, sem querer. Vê lá, tenho aqui um setup que é o chamado Bad Beach Club. Eu nem me apercebi, pensava, eu costumo de usar outro, mas vai dar ao mesmo. Mas tem graça que tem aqui esta onda, que eu fiz com, a, com as ferramentas, em que isto me mostrava aqui uma grande subida, e ao romper, este suporte começou a ser resistência, ele começou a bater em cima... E foi à Trendline. Olha, olha que interessante. Portanto, se tu reparares aqui, estava a dizer que eu tracei uma linha aqui nos fundos do semanal e comecei a fazer uh, comunar, comunar, comunar, até que fiz aqui este canal, não é? Imagina que isto era um canal, era um canal de um gráfico de 10, min, de 10 minutos ou uma hora ou, e era outra coisa qualquer, link ou o que fosse. Portanto, não há nenhum canal que não rompa os canais vão ser rompidos, não há canal que dure para sempre, e o do BTC não é uma exceção, portanto, um dia ou vai ser rompido para cima, ou vai ser rompido para baixo, tendencialmente para cima, porquê? Porque o BTC tem uma grande escassez, as moedas são finitas, há um sistema deflacionário, não é? E já para não falar nas moedas que, que, estão, que estão perdidas, mas continuando para não fugir daqui ao raciocínio, eu até vou meter aqui outra... Outra, outra moeda qualquer, tu podes traçar aqui sempre, olha, olha só onde é que ela foi ali bater certinho, certinho, olha só, olha só que certinho, meu, tipo, passei aqui nos fundos, estás a ver, olha onde é que ela foi ali bater, certinho, meu, aqui, aqui, aqui as linhas é que parece que não estão direitas, por alguma razão, eu vou ligar aqui o meu, o meu outro setup, porque isto apareceu aqui do ar, New layout, new layout, ora, está uh, uh, uh, uh. aqui, isto é uma cópia. Eu, ah, e outra coisa, façam sempre uma cópia, meu, façam sempre uma cópia, porque vocês estão a ter o trabalho de fazer o vosso setup de uma certa forma e de repente há um problema qualquer e vocês, todo o trabalho que vocês tiveram vai tudo por água abaixo, vai tudo por água abaixo, portanto, porque se vocês perdem aquilo que vocês já fizeram, o trabalho que já tiveram, as medições, a traçagem de linha, pá, façam sempre uma cópia. Eu agora estou a usar uma cópia. Olha, se virem ali, diz ali, uh, papapá, pa, cópia, onde é que está? Agora não dá para ver aqui. Não dá para ver aqui, mas estou a usar uma cópia. O mesmo aconteceu aqui no mesmo na, nas minhas moedas. Eu tinha aqui uma lista toda bacana. E estou a usar uma cópia, porque hoje não sei o que é que aconteceu aqui, acho que o meu rato ficou marado e estava a carregar em tudo sem eu saber e baralhou-me isto tudo, então estou a usar as cópias. Isto é bom, meu. Isto, eu até já tinha falado sobre isso num último vídeo: sobre, a, sobre se, se as tuas moedas estavam a subir. Portanto, sobre os gatilhos, meu, passem aqui sempre uh, linhas nos fundos, seja, seja BTC, seja. Deixa lá desligar aqui os indicadores seja a Waves, seja o que for, para vocês poderem orientar, ou seja, tu, uh, através das linhas traçadas, que também faz parte aqui do, é do Trading View, olha, este está aqui, tem que ser corrigido. Se isto romper, tens que voltar a corrigir. Estás a ver a ideia? Isto depois, se for um semanal, tipo uma tendência de longo, isto agora tem que ser corrigido, já que estamos agora a falar nisso, olha. Agora, corrige aqui, estes vão ser apagados, não é? estes vão ser apagados e agora por exemplo aqui no semanal aqui no semanal eu ia aqui fazer aqui clone clone este aqui já não dava tipo de chamar pôr aqui mais curto tipo vocês traçam as linhas depois fazem aqui clone clone clone clone é para traçar linhas nos topos e nos fundos vão se orientando através de canais se os canais forem validados não há azar eles vão sempre ser rompidos um dia vocês depois ou corrigem, ou se a tendência for a descer, não é? Por exemplo, aqui no BTC, no BTC, vocês podem reparar que eu tenho aqui uma linha passada nestes topos, que não fiz um canal que não vale a pena, Deixa lá desligar aqui esta, desse mesmo que isto é uma cópia, que isto é antigo, que tem aqui coisas que o meu setup de agora já não estava assim. Uh, tenho aqui a linha passada nos topos, não é? O outro, o outro até dizia aqui a uh, resistência. Uh, tenho aqui a linha passada nos topos e tenho aqui a linha passada nos fundos, não é? Portanto, vamos ver aqui, vamos ver aqui, waves, link, portanto, passem sempre uma linha nos fundos para vos ajudar a perceber aquilo que está a acontecer. Ora, até tenho aqui, pá, estou a usar uma cópia, nem havia, boa, delay de Pai, boa, triste, meu, tinha aqui, está aqui, este é que é o original. Este aqui é o original, se que não quer gravar nada. Este aqui é o original, estamos aqui à aproximada hora. Eu queria passar aqui mais qualquer coisa. Espera aí, agora vamos por aqui. Vamos ver aqui o BTC. É isso, é isso. Então é assim, Total Market Cap. Total Market Cap também está aqui bacana, portanto. E depois também tem aqui para ver os gatilhos de entrada e saída também podem usar aqui o RSI se o RSI tiver a cruzar a EMA para baixo, tanto isto também será um sinal que não é não é muito bom se tiver a cruzar para cima pode servir de gatilho de entrada portanto hoje falámos aqui sobre a Vixfix a dar uh, gatilhos de entrada não é esta aqui não dá uh, gatilhos de saída só dá de entrada o stock se ele estiver aqui a cruzar, já agora falo aqui um bocadinho sobre o stock, é assim, se o stock cruzar acima dos menos 40, nunca será uma grande onda. Portanto, será um gatilho melhor de entrada. Portanto, qualquer cruzamento é bom para cima, mas se for um cruzamento abaixo dos 40, é sempre muito melhor. Estão a entender? Aqui será sempre uh, um, um, um cruzamento abaixo dos menos 40, será um gatilho muito melhor. E o mesmo acontece, é uma venda muito melhor, quando é aqui acima dos menos 40, quando é, por exemplo, se for, se for aqui assim, sabemos que isto não, não é uma grande onda, não é? Se for acima do vermelho, que é onde está aqui marcado os 40, serão uns bons gatilhos de entrada e saída. Portanto, hoje falámos aqui sobre gatilhos de entrada no stock, na Fix. portanto, aqui o meu indicador, vocês já conhecem, não é? Isto é, isto dispensa aqui apresentações. Uh, por acaso, aqui está a dar aqui um PX com uma vela amarela, também era um bom gatilho e em scalp eu até costumo dizer que scalpe, eu gosto mais do do meu indicador em scalp porque meto as velas chinesas e entre na primeira vela amarela serve-me de gatilho quando aparece um peixe com uma vela amarela não vais apanhar não vais apanhar do início estás a ver mas vais apanhar uma fatia boa e com segurança estás a ver mais vale apanhar menos mas seguro do que estás a entrar na segurança para acabar, sempre que tu fazes uma entrada ou uma saída, perguntar a ti porquê? Porquê é que eu vou comprar? Porquê é que eu vou sair? Meu, que não seja por causa do YouTube, que não seja por causa do teu amigo que não sei quem eram ou eram. É assim: se tu fores fazer uma entrada ou uma saída, antes de carregar no botão, pensa, Eu vou sair porquê? Porquê é que eu vou comprar? Porquê é que eu vou sair? Tu tens que ver no gráfico a sugerir que ali há uma confluência de indicadores, todos a dizerem compra ou todos a dizerem venda. Se o mercado está indeciso, se a tua venda ou a compra não é muito confiante, às vezes mais vale estar quieto e esperar. Saber esperar é uma, é uma virtude. Há momentos de entrada muito óbvios, muito bons, muito seguros e há momentos muito indecisos. Então, se tu vais entrar com indecisão, estás a arriscar para nada, meu. Para nada. Portanto, se calhar até fizeste, até aqui, bons trades, e depois tu num único trade podes deitar muito lucro a perder, podes devolver tudo ao mercado, porque estavas ali na ganância que tu queres ganhar, e depois acabas por, por, por perder. Olha, aqui o total, mar, o total market, ah, mas isto é os 5 minutos. Está aqui a dar onda 4 e 5, ainda vai subir já agora no diário, para acabar, para acabar. Temos mesmo terminado, terminar, faltam 2 minutos. Aqui vou tirar as velas, ah, já está tirado. Aqui também tem o um PX, também está aqui muito bom. Se ligarmos aqui, portanto, eu aqui nem sequer tenho o Candles. Eu aqui o meu, o setup que eu tinha, ficou todo estragado, e estou a usar uma cópia, tenho que voltar a meter aqui as coisas que eu tinha. Mas também era só aqui este sinal, que é, que é fácil. Portanto, estamos aqui com, portanto, não é uma, uma entrada melhor, é a melhor entrada foi, foi, foi lá atrás, como eu falei, não é? Aqui é que eu vi que se fixe. fixe. Estava a gritar uh, uh, uh, a entrada mais alta, agora não seria o melhor ponto de entrada, mas ele está a fazer topos mais altos, vejam. Se vocês virem aqui, desligando aqui os indicadores, traçam aqui uma linha e está a fazer fundos mais altos ou não? Uh, e vocês podem ver que, enquanto esta tendência não for rompida, é sempre para assumir a continuação. Ai, ah, mas foi rompida. Meu, se foi rompida, ok. Invalidou apagas o risco e segues a tendência a descer. É assim que combina. man são estamos com 59 minutos de live, agora vai ter que ser assim, tipo, nem sequer tive tempo de ver aqui os, aqui os comentários, aqui portanto, pá, eu hoje não tive tempo mesmo de ver aqui os, os comentários, estava aqui focado sobre aqui sobre os gatilhos, meu. Demos a oferecer o calendário de 2010 a essas pessoas. <risos> Lifestyle, tranquilo. É novo. um grande abraço aí para todos que nos apoiam, mais uma vez, meu, aqui aos nossos patronos, portanto, este era o Dica da Semana, que era para ser unicamente para patronos, onde eu, portanto, eu tento passar conteúdo bom durante a semana, mas para gratificar os patronos eu faço sempre mais um vídeo como gratificação do apoio ativo que eles dão ao canal, portanto, quem quiser ser patrono tem um link na descrição, mano olha, um grande abraço para vocês, obrigado por terem aqui assistido, Uh, pá, espero que tenha uh, trazido aqui qualquer coisa de valor eu sei que muitos já sabem isto que eu disse mas isto é para ajudar aqueles que estão agora a entrar que é o caso de, é do José que tenha certeza que este vídeo vai lhe ajudar muito tanto a gente também tem que ajudar as pessoas que ainda estão mais básicas que não é vergonha nenhuma todos aprenderam e todos começaram do zero incluindo eu ok? Portanto, aqui não há ninguém perfeito aquilo que nós podemos fazer é sempre melhorar melhorar e aperfeiçoar e estamos juntos, meu, até novos tops, forever, man, forever. Fiquem bem e até quinta-feira, man.